La siguiente ponencia que es, la realiza Paulo Oliveira es sobre cambio climático y bosques prístinos, el caso del bosque de Laurisilva de Madeira. Paulo eh, es biólogo, tiene un doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Metropolitana de Manchester, es miembro del gobierno regional de Madeira desde 1991, siempre involucrado en la gestión de las áreas protegidas y la biodiversidad. Desde 2008 ha ocupado puestos de alta dirección y actualmente es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Bosques y Conservación de la Naturaleza. En 1999 trabajó directamente en la exitosa candidatura de Laurisilva de Madeira al estatus de patrimonio mundial, habiéndose involucrado desde entonces en las diferentes dimensiones que conlleva la gestión de este bosque. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Eh, para empezar… Eh... Vou dizer que vou tentar falar em, em espanhol, porque há trabalhado muito em Canárias e penso que será meu espanhol será suficiente para que nos entendamos eh, bem. Eh, muito por pela invitação para aqui estar e para falar de este tema. Ser o último faz a coisa difícil e fácil, porque os ponentes anteriores han dito muito de, de todas as coisas que, que eu ia falar, a pero eh, vamos tentar falar eh, do cam cam cambio climático e bosques pristinos, o caso do Laro e Silva de Madeira. Pero para para contextualizar as coisas, eh, queria ser um pouco e para que se perceba todas as inter interações que existem neste tema, gostaria de fazer um pouco na descrição descri general de lo que é Madeira. Madeira está em no Atlântico, muito cerca la das Islas Canárias, e esta tarde foi uma tarde de, de islênios falando aqui, eh, curioso. Um, é um pequeno arquipélago com 12 islas principais, Madeira é a maior, chiquita, com 750 km quadrados. Nós outros também não somos muitos, somos 280 mil pessoas e um dado importante ou curioso do ponto de vista urbanístico é que 35% das pessoas vivem em Funchal. Funchal é a capital e é densamente populada. Isto é um drama urbanístico para nós e tem muitas repercussões, Pero, a boa notícia é que temos 75% das pessoas vivendo em 13% do território. E isto para a conservação da natureza é um paraíso. Nesta foto se entende por que que eh, temos esta concentração de pessoas, porque parte da isla, a grande parte da isla, não é habitável por, por sua orografia complexa. Bian, a principal atividade econômica é o turismo e também estamos com problemas tremendos com a massificação pós-Covid. Está, está sendo una, um reto muito, muito duro. Sobre a floresta, sobre o bosque Loura Silva da Madeira, eh, foi inscrito em 99 com o critério 9 e 10, que tem a ver com o património natural, a presença de dinâmicas ecológicas e biológicas eh, representativas de um bom estado prestino de dos ecossistemas. e Este é es outro tema que é importante também ter presente. É uh, um bosque relicto, é um fóssil uh, viviente que ocupava, historicamente, parte do sul da Europa. Por uh, curiosidade, vos digo que se há extinguido do sul da Europa por os cambios climáticos, para os cambios climáticos naturais do de, uh, quaternário, não vou arriscar, penso que 20 milhões de anos ou algo assim. Bem, oh, em nossos dias só ocorre em Madeira, Canárias e Açores, e em Madeira ocupa 20% da isla, 15.000 hectares. En, fundamentalmente, nas en la, en encostas norte da isla, esta é es uma imagem típica da la, la complexa eh, orografia da isla, e tudo isto que vemos são encostas de Silva. Bien, sobre o patrimônio natural, não vou ser muito muito sencillo, porque supongo que há poucos pessoas com formação na área da de de natureza aqui, mas se caracteriza por ter árvores muito grandes, as maiores árvores de silva de todas as islas estão aí em madeira, são são árvores com uma representatividade muito grande, mas aqui tenho uma imagem que eu teria que incrementar a minha família pelo doble para conseguir rodar esta árvore, e não, não o vou fazer. Mas, é, em madeira, o bosque, em todo o mundo não é em madeira, é feito de muito mais do que as árvores. E aqui um exemplo de uma paloma, que também há em Canárias, exclusiva de madeira, e temos a fauna pequena, uma lesma, e isto é es para mostrar que a floresta é uma complexidade de de, de, de de vida que se estrutura e que dá esse equilíbrio e que faz a floresta. E aqui é onde se quedam os problemas para sobre o reto dos cambios climáticos. Eh, que Cambia a estrutura complexa e funcional que existem nas florestas. Tem um equilíbrio, salem na parte e se queda um pouco mais disfuncional. A floresta, sobre a importância, e passando muito rapidamente a esta parte, é, tem uma importância ecológica e científica, que eu penso que já uh, demonstrei um pouco, pero tem uma importância social e econômica tremenda. É uma floresta úmida, nós outros dizemos que é zona floresta protetora de água. 70% da água que consumimos em Sul é produzida por lá e, e é transportada del Sul para do Norte para o Sul. Lorisilva é muito importante para o turismo, para o senderismo. Aqui temos uma imagem de um desses canais que trazem a água. Del norte para o sul, que são usados por os turistas. E se se tienes uma floresta que é 20% da isla, tem um impacto tremendo na paisagem. Quando falamos de floresta silva ou bosque de Laurisilva e cambios climáticos, há um documento que é incontornável, que é es a estratégia clima-madeira. Como esse cenário futuro, clima-madeira não traz novidade. Vamos a ter um aumento da temperatura. Vamos a ter uma diminuição da chuva em 30%, pero mais forte e localizada. Nada de novo, já foi dito por todos os meus antecessores aqui nesta ilha. Pero sobre os efeitos, efeitos sobre os ecossistemas florestais, o que poderemos dizer? Primeiro que temos que distinguir Dois tipos de ecossistemas florestais nesta charla. nos ecossistemas plant florestais plantados, que não são naturais, e nos ecossistemas naturais, como a floresta loricílva. Pero os impactos se cruzam muitíssimo. Nos campos ecológicos e funcionales, como já vos falei, temos o problema do aumento do riesgo de incêndio, é importante referir que a e Silva é uma floresta úmida e que não queima, mas o, nosso, o problema são os bordes que degradados que podem ir avançando até as zonas pristinas por, por o efeito los incêndios que exista ao redor. Esse é o grande problema aumentam o risco de catástrofes, isto é, também já foi falado, e estas é onde gostaria de parar um pouco e, e me quedar um pouco mais, que são os efeitos em cascata e o ciclo dinâmico negativo. Temos os cambios climáticos que provocam o aumento de risco de incêndios florestais, que por sua vez aumentam porque a floresta sequer, o sítio se queda degradado, o deslizamento de terras, por, por sua vez, os cambios climáticos promovem também as chuvas eh, localizadas e severas que promovem a degradação florestal e a degradação florestal promove a entrada e o estabelecimento de las plantas invasoras. Que todo, não são todos biólogos, mas penso que a temática é tão moderna e tão transversal que não necessito explicar. E aqui é onde começa o ciclo: que é as plantas invasoras normalmente são pirófilas. Pirófilas é que lhe gusta o fuego. E então, como dizem em Espanha, e siga a dicha que há um ciclo que temos que quebrar e é aqui que temos que trabalhar quebrando este ciclo eh, mais do, do que olhar individualmente para o problema temos que pensar neste ciclo dinâmico pavoroso. Bem, sobre medidas, muito rapidamente algumas medidas que nós outros estamos tomando iguais a, a que se toma em todos os nos lados que se preocupam com estes problemas. Eu diria que temos dois tipos de medidas, sectoriais e estruturais. Sectoriais são aquelas mais localizadas. Estou é, aqui não deveria estar a recuperação da habitat, mas sim a é, é, prevenção e combate a incêndios florestais. Nós outros estamos investindo muitíssimo em equipamento e em treinamento de pessoas, como temos três viaturas uh, multifuncionais uh, destas, para uh, combater os incêndios e fazer o manejo florestal. Uh, aqui é um desses exemplos do manejo florestal, que é o fogo controlado, porque interessa quitar o material combustível que temos em redor da floresta para que quitar de forma controlada, claro, e isso o hacemos sempre quando não há risco de haver uma, uma, uma, que, que o fogo se, se avance sobre a floresta autóctone e está ao revés. E claro que depois de termos feito isto, temos que plantar, eh, como vos dou dois ou três cifras que desde 2015, em 4 ou 5 anos, porque durante a Covid não conta, eh, temos plantado meio milhão de árvores e investido cerca de 8 milhões de euros em nestas plantações. É pouco, porque a conservação da natureza e a conservação dos bens culturais são sempre o parente pobre dos pressupostos, dos governos da Europa, e é um mal que, que, com o qual vamos ter que viver e morrer, seguro. Sobre luzes estruturais, eh, aqui, uma vez mais, e como dizia o companheiro que antecedeu, os companheiros, todos foram unânimes nisso, há que pensar riba do património mundial, há que pensar em medidas mais amplias. E, um exemplo que nós estamos fazendo aí é, foi a construção de, de, de uma lagoa um, em, em altitude para fazer o aproveitamento hidroelétrico. De momento, suponho, este é um número que, que não estou seguro, mas cerca de 18, 20% da energia que se produz em madeira se produz por lá hidroeletricidade, o que está uh, muito bem. Eh, para terminar, e mostrando que esta é es uma medida que está alinhada com os pressupostos e com as recomendações de, de, de, de Unesco, de UNESCO eh, recebemos em Madeira um projeto, pensem que em 2000, em 3 anos, que Pretendia uh, uh, ter um Guidance Tool for World Heritage and the Renewable Energy e se interessaram por este projeto e fomos a visitar lo o que mostra que há algum alinhamento com, um, com, com, com o pensamento uh, geral. e bem Era isto que tinha para partilhar com vocês. Espero que ele uh, como digo, o esperanto uh, ibérico tenha sido suficiente para, ter, para que me tenham entendido. Muitas gracias por vossa atenção.